Hoje eu me sinto como alguém que lutou desesperadamente para não se afogar, porém, ao perder as suas forças, permitiu que alguém mais capacitado o resgatasse. Esta é a analogia que faço em relação a Deus, pois Ele me tirou do mais terrível poço de angústia. Na verdade, a ansiedade de ver os meus sonhos realizados prejudicaram em muito a minha maneira de ser e de viver, e por mais que eu tivesse a plena consciência de que Deus sempre tem tudo sobre o controle, subjetivamente e até mesmo inconscientemente, neutralizava a a eficácia deste ser maravilhoso ao valorizar muito mais os meus problemas do que a capacidade que ele tem para resolvê-los. Era como se eu vivesse sobre um cadafalso cuja corda apertava-me o pescoço à medida que o mesmo se abria lentamente sob os meus pés. Minhas ideias, minhas convicções infantilmente sobrepujavam a hegemonia soberana de Deus e por causa disso me sucumbia as minhas ilusões que se convertiam em frustrações, em desilusões. Trazia a crônica sensação de, a todo tempo, nadar contra uma enorme correnteza que arrastava o meu barco para o meio do mais funesto mar de angústias, até que submergido via a minha vida se esvair paulatinamente. Hoje, envergonhado após sentir as potentes mãos me sorguer, Encostei-me tímido e trêmulo do canto do meu barco, que é a minha própria vida, e percebo Deus, o meu Senhor Jesus Cristo tranquilamente, firmemente segurando o leme que ando para onde eu não sei. Mas não importa mais. Eu aprendi a lição.